Olá, o meu nome é Tânia seja bem-vinda a mais um workshop Mãos à Obra da Leroy Merlin. Hoje temos connosco a Carla Vinagre, que nos vai ajudar a fazer a transplantação das sementeiras Olá, Carla, bem-vinda. Olá, Tânia. Mais, mais uma vez sim, sim, sim. Obrigada, obrigada. Carla, nós já fizemos um vídeo sim. sobre sementeiras, Quem quiser pode consultar o no nosso canal do YouTube e subscrever também. Uh, e hoje vamos fazer a transplantação das sementeiras não é? Sim. Se tudo correu, correu bem e se cumpriram com os passos que nós também mostramos no atual, vídeo, uh, o, o, o provável é já terem as vossas plantas assim, não é? Uhum. E agora vamos ensinar a partir daqui o que é que vocês podem fazer. Ou transplantarem para vasos maiores, ou transplantarem para o solo. No caso, por exemplo, de terem o vaso já assim, ou, ou imaginem que até compraram uh, uh, já um vaso assim, mas uh, entre, ou, ou que semearam e o vaso já, já está assim, mas querem dividi-lo ou reaproveitá-lo ou colocar isto no solo, não é? Uh, Sim. Vamos explicar isso. Pronto. Bom. Então, basicamente, estes que nós, nós que estão aqui em alvéolos e que provavelmente semearam em casa e que já estão assim. Uh, nós podemos tiramos, não é? Co okay. Como é que vocês sabem que uh, que é sempre uma questão uh, que ele já está em condições para fazer o transplante? Porque muitas vezes perguntam-nos eu semeei, ele já germinou, agora quando é que eu sei que vou poder transplantá-lo, seja para o solo ou seja para vasos maiores ou para cantares, o que for. Uh, um truque que nós fazemos quase sempre é tentar fazer aqui um bocadinho um puxão da planta, vocês okay. fazem aqui um bocadinho uma força e tentam perceber se ao puxarem a planta, o torrão da terra, do substrato, vem também com a, com a planta. Se vier, que caso, significa que está bom para transplantar eu caso, Reparem, eu estou a puxar e vem de realmente todo este torrão. é que isto acontece? Porque reparem, aqui as raízes, também já se desenvolveram de forma Verdade, todas, a, a segurarem a é, terra. Estão todas, é, não é, todas aqui em volta da terra. Exatamente, exatamente. Outro truque que nós temos é uh, levantarmos aqui um bocadinho o tabuleiro e vermos aqui por baixo, que tem sempre orifício, estes orifícios para a água drenar, se as raízes também já estão a sair. Normalmente estes dois uh, uh, indicadores é, é, é, é sinal que já podem transplantar. Podemos transplantar, transplantar. também Já está em condições para transplantar. Depois é assim, um, alguém que não tenha terreno, que tenha uma varanda, que tenha uma zona, um quintal, que queira pôr em cima. Num vizinhos, por exemplo, sim, ou numa floreira, exatamente. É assim, não, não, deixarem o morangueiro. Aqui isto não, isto não vai crescer, não. isto pois. Vai, vai atrofiar porque ele precisa de espaço, as raízes precisam de espaço para poderem desenvolver. Por isso, quando ela já está assim, em condições como eu expliquei, então pode-se mudar. O que é que vocês podem fazer? Podem aproveitar estes vasos, por exemplo, ou vasos maiores, como vocês quiserem, aqui até poderíamos utilizar por exemplo para as hebras aromáticas, não era? Sim, e nós também, e nós também temos uh, um, aquela estrutura que dá para colocarem, por exemplo, na, na, na parede das varandas, por exemplo, nós já vamos mostrar. E podemos colocar várias vasinhos, não é? Exatamente, pronto. O que é que nós vamos fazer? Vocês podem pôr uh, o substrato, uh, a mistura do, deste substrato pode ser a mesma que nós, nós fizemos para as Cementeiras, Cementeiras, é? ou seja, eu uso o substrato um bocadinho da perlite e da vermicolite a grande diferença aqui é que eu aqui agora já posso mostrar, misturar o adubo Okay? Okay. Enquanto que nas sementeiras nós preparámos o substrato só com a, perlite, com a vermicolite e com a perlite, para dar uma melhor drenagem, agora aqui eu já posso misturar o adubo. Isto é um adubo orgânico este vosso. Este adubo o que é que vai fazer? Vai dar mais nutrientes? Vai Sim. dar precisamente mais nutrientes. Vocês provavelmente devem estar a, a pensar, então mas porquê é que quando foi das sementeiras não pusemos o adubo e agora já podemos pôr? A planta já está... Este adubo orgânico, antes de mais, não queima as plantas. Para além ah. de ser orgânico e não ter químicos, que é uma vantagem enorme, não queima nem sementes, nem plantas. Mas eu prefiro sempre que vocês coloquem já nesta fase de crescimento, porque é quando ela já está maior, vai precisar de mais alimento. E vai, vai mesmo impedir, não é? Ou seja, já não estamos na fase de berçário, é como tivéssemos estivéssemos no, no pré-escolar. Ok, infantil. ali eram os bebezinhos, tipo, agora já estamos no infantário. Agora já estamos no infantário, vou... estamos no infantário. Okay. pronto. Ainda não foi para a primeira classe, mas está, está a crescer Mas, para está isso, para isso. mas, já, mas já precisa de, de mais alimento, então vamos colocar o adubo e, e aqui também podem e espalhar espalhado? Pode vou também aproveitar, Carla, para aprender. Este adubo é um adubo de libertação lenta, o que significa que vocês colocam na terra e ele vai libertando durante X tempo. Este da Ciro é de 3 meses, o que significa que durante 3 meses nós temos o nosso trabalho feito. Ok. Ou seja, eu posso estar em casa a ver a televisão. <risos> e ele está a fazer a doação por, por nós. É ótimo. E que quantidade é que colocamos? Olhem, eu estou só a pôr assim um bocadinho. Depois o que eu vos vou pedir é. Uh, porque eu, eu, a Tânia sabe que eu gosto de trabalhar com as luas, não é? Uhum. Uh, dou, dou muita importância às luas. Depois vocês podem, aproveitamente, um, por exemplo, uma vez por mês, quando ela já estiver na floreira ou na terra ou num vaso maior, então uma vez por mês, por exemplo, na lua cheia, podem também adubar junto ao pé, não é? Uhum. E aí, que quantidades é que põem? Colocam, por exemplo, assim. Aí bem? já só... Assim um bocadinho. Também sim, de uma moedinha, se calhar, não é? Sim, põem só à volta do pé, podem remexer um bocadinho a terra, regam e perfeito. Ok, pronto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, um, então aqui, se... sim, aqui por não exemplo, se seria vasos ou floreiros, como vocês preferirem, eu coloquei aqui um bocadinho do substrato, vou colocar exatamente a planta como ela está, assim, okay. o pé, exatamente, não vou mexer nele e vou colocar, então, mais substrato à volta, esta mistura, não é? Então, metemos mais ou menos a meio a terra, um metemos bocadinho, o, o pezinho da semente da, da e depois tem... metemos mais Exatamente, a e vamos, que é para calcar aqui um bocadinho, certo? Uhum. Tânia, vou-lhe pedir para fazer o outro, porque depois a ideia é nós colocarmos, então, depois, no, por exemplo, pendurados nos tais, nos tais suportes Enquanto faz isso, Uh, por exemplo, imaginem que vocês já tinham uh, uh, o vaso estava assim, tinham feito a sementeira como, como podem ver no outro vídeo uh, mas querem aproveitar, ou seja uh, em vez de tirarem isto diretamente e plantarem diretamente no solo isto por exemplo pode ser dividido em vários ah, eu na horta faço muitas vezes isso, ou seja, ou seja podemos semear muitas plantinhas e depois sim, quando for transplantar, dividi-las o que é que eu faço? Reparem, este, uh, as raízes já estarem assim, significa que já teve já está há muito tempo no vaso, as raízes já estão um bocadinho atrofiadas. É importante quando nós fazemos a transplantação cortarmos um bocadinho as raízes, um bocadinho para obrigar ela a dar ali um boost Peraí, agora gostaram me aqui um bocado, agora tenho que desenvolver produzir um bocadinho mais. mais cheiva, que é para poder agarrar melhor ao solo as raízes e poder, depois esta parte toda aqui de cima, desenvolver também com melhor facilidade e a própria raiz ficar mais saudável, absorver mais nutrientes e ela toda crescer mais. O que é que eu vou fazer? Reparem, desta aqui nós podemos arranjar quatro, por exemplo, perfeitamente. Carla, já veja lá se fez um bom trabalho. Fez sim senhora, já regamos, Boa. está perfeito. Depois é só, se quiser, depois mostrar aí a estrutura para pendurar, por exemplo, na, nas paredes. Ora bem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar em quatro, reparem. Eu estou a cortar assim, ou seja, ele vai com esta parte aérea e vai com a parte da raiz também, perfeitamente. O que significa que uma pessoa que semeou, por exemplo, um vaso, quando vai transplantar para uma floreira ou para uma horta, pode aproveitar quatro bocados de coentros. porque depois o que é que isto vai acontecer? Como ele tem mais raízes depois é, e tem aqui mais estes que vão arrebentar, pode rebentar ainda mais, ou seja, vai criar um tufo ainda hum, Ainda maior. Ainda maior, também. E está ah. a deixar mesmo um cheirinho de coentros, bem, não é? É, é verdade. Muito bem. Por isso, nós podemos perfeitamente fazer o mesmo processo, E a colocamos a quiser também fazer. aqui, oh, Sim. claro. Ah, primeiro é encher Sim. e depois é que colocamos o. Exatamente, colocamos sempre um bocadinho no fim, ok? E depois enchemos. Pronto. Outra coisa que eu vos queria explicar. Normalmente, quando vocês fazem a sementeira nos alvéolos um, e podem ver o, o outro vídeo em que explicamos isso, nós aconselhamos sempre a vocês colocarem duas ou três sementes para terem a certeza que germinou. Então, o que é que vai acontecer? Aqui neste espaço, por exemplo, nós temos aqui um pé de, de abóbora, temos aqui um pé de, de cebola, mas iriam estar, por exemplo, três pés de cada. Uh, nós nunca deixamos os três. Porque senão o que é que vai acontecer? Eles vão entrar em competição uns com os outros e isso não é... Por causa do crescimento, Exatamente, não é? pronto. Então o que é que nós fazemos? Nós aí fazemos uma coisa que nós... Há pessoas que designam por repicagem, que é basicamente tirar os outros dois que estão a mais, não é? E depois aí temos duas hipóteses, ou passamos para o outro alvéolo uhum. não é? e deixamos depois ele é desenvolver, exatamente, e ele depois aí desenvolve para um tamanho maior que já esteja uh, apto para depois ir para a terra ou para uma floreira, ou então se ele já estiver bastante crescido, nós separamos os três e colocamos os três diretamente na floreira ou no solo, okay? ok? Ou seja, nunca se perde, nunca devem deitar fora. Sim, nunca devemos cortar e dizer, ai ah, já não, não não devem. Não. Tudo se aproveita. É uma, pena, não é? é uma pena fazer isso. Agora, é importante, de facto, na fase inicial em que elas germinam, tentarmos que não fiquem três ou quatro encavelitadas aqui, porque senão vão estar a competir umas com as outras. E depois quando for para a transplantação vai ser um, uh, um preciso é dividir, não é, é mais é difícil. É mais difícil, é mais difícil. Pronto, Pronto. Uh, ficam aqui dicas do que é que vocês podem fazer. Tanto que se tiverem as sementes nos, nos alvéolos, nas, nestes que fizemos só, por exemplo, um pé uhum. e nas que vocês e semearam e o vaso, em que tinham muitas, podem transplantar diretamente para o solo, ele inteiro, ou então podem dividi-lo e ficarem em mais. E podemos fazer quase um mini jardim Sim. lá em casa. O que é importante é realmente colocarem o, o, adubo. o adubo, porque nesta fase ela já vai precisar de mais alimento. ok Na fase da semente ainda não, mas nesta fase já. Carla, antes de irmos embora, Sim. tem aqui o suporte. O suporte. Boa, exatamente. Boa, exatamente. Como é que podemos usá-lo? Um, então, eu acho que é um suporte que é giro para quem não não quer comprar floreiras ou quer aproveitar as paredes, por exemplo, de um terraço, ou de uma ou de uma varanda, pode colocar perfeitamente as plantas que já transplantaram aqui para os vasinhos e ter, por exemplo, assim, não é? Eu acho que é simpático, ah, sim, é, é giro, cheiro. e terem os morangueiros assim pendurados, até porque eles depois vão cair aqui e têm os morangos pendurados, que é ótimo, pois depois poderem comer. Boa! Sim. Obrigada, Carla, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso workshop. Obrigada eu, Tânia. A todas as pessoas que estiveram a assistir, obrigada também. Todos estes produtos podem encontrar nas nossas lojas Leroy Merlin e também em leroymerlin.pt. Agora é só colocar mãos à obra. Até à próxima!